montado em seu cavalinho na beira da praia ele é pedrinho montado em seu cavalinho na beira da praia ele é pedrinho seu padrinho é ogumbeira mar sua madrinha é Encontrada em seu cavalinho, na beira da praia, ele é Pedrinho. Seu padrinho é Ogumbeira-Má, sua madrinha é Mamãe-Emanjá. Chama Pedrinho da praia, beijada de um bandeiro e vem saravá. Chama Pedrinho da praia, beijada de um bandeiro vem saravá. Chama Pedrinho da praia, beijada de um bandeiro e vem saravá. Ô, beijada